Yeah, manda as dúvidas. Yeah, mano, isso aqui é o Toboy Pass direitamente diretamente do Miramar, Luanda Street. Yeah, vamos fazer aqui um freestyle com o meu boy raça negra e meus putos aí de lado. What you What are you doing, meus Yeah, yeah. Não ah, o é? boy raça negra, é? negra, negra querer cuidar aí de um guito, ok? Toboy Pass do. Hum? Você You know, o rei do top. Não tá para essa cabeça se desafastar. Raça negra eu? Yo, yo. monega paf do You know Yeah, no. a cena é assim, nem vamos começar a abrir, não cu <laughs> a <laughs> yeah. freestyle Freestyle Freestyle, yo uh, uh. Esse aqui é o raça nega, beat do paf do Rassa nega, mostrando o som e sem regras, a cena é cuspindo, oh, que nem lavra, raça nega cuspi nigga, que nem lavra, ah. oh oh vou deslizando que nem uma cobra raça nega aqui mostra tu pisas a cobra yeah yeah yeah é o vez do também do nega yeah é, né, faz capela faz capela ah, ah o meu rap deixa tonto tipo uma cuca yeah. eu sou tipo esse puto tem baúca <risos> Eu canto bem <risos> Eu canto bué, nem tô na igreja, esse puto tá com cara Meu de cerveja, cerveja é. não tem cara, tem grossura, o passo dá é um rapper que te deixa na loucura, como vês, eu não tenho cabelo, não ando de tênis, eu tô de chinelo. Yeah. Yeah. O é vermelho, meu tapete é branco, luto, fedelho. Oh. Eu dropo nessa cena, a bin está comigo, é um problema yeah. Como eu sempre digo, ninguém me novo. pega, estou é aqui bom. como é os é. putos e é. como o é. boi raça negra é. Diretamente do Miramar, yeah. As niggas todos são fracos, mando se cagar yeah. Estou aqui, eu sou o MPLA, oh. o maioritário já não vai falar Pafidu tem muito de talento uhum. Rapper que me vem, eu lhe quebro o movimento yeah, uh, uh, Esse é o Pafidu <risos> Agora yeah. eu piso a cru. Yeah. Como sabe, do sempre convenceu. Yeah. Hum, eu não tô de chapéu. Eu yeah. entro nessa dica, eu quero os rappers, eu mato os rappers, eu fodo os rappers, eu como os rappers, tenho tanto flow que quando tô com fome, sou mastigo rappers. Oh, weapons, <risos> weapons. Yeah, <risos> raça negra, Pafdoo, é assim. É assim. De Benguela pra Luanda. Yeah. do raça negra. A gente que não abranda, não. ou veio do prenda, uh. ninguém é diabo se renda. Uh. Raça negra improvisar, uh, com um freestyle uh, A cena é feita yeah, e é no normal uh, oh, oh, Rala beca pra uh, meu nigga Luiz Black, yeah. amar o freque uh, Isso é feedback, um, yeah. bom, bom, oh, tá yeah. começo uma vi, yeah. vir, yeah. com a me apresentar Raça negra é vai de cá chegar, yeah. Yeah. no mim amar Essa yeah. yeah. cena é freestyle, os é encostar, a encostar Quero as puta gritares agora do, Raça negra negra, negra, negra, negra, eu faço dupla raça negra. Eu entro nesse bico eu vou subir. Quero mandar um rala pro uma tropa. Feio uh, eu, eu aqui no Miramar. Estes rappers todos, mando lixar. Eu entro nessa dica, represento. Estes todos os já andam muito lento. Eu estou aqui no lago Umbuila. Estes nigas todos são Eu entro nessa dica, eu aguento. Estes rappers são fracos. Bento, yeah! Paf, não me apanha as patas, uhum. -huh. Tô rapé fraco, culpa a pata, yeah! <risos> Agora não ri. o parceiro já não há rapé que ele pode subir, yeah! Esse nigga tá de amarelo, okay. E o parceiro do... tá Você. de chinelo, yeah! Esse nigga tá com a borracha, uh -huh. yeah. Não vejo cintura baixa, yeah! yeah. Parceiro é um truta, yeah, Não gosto de dar mais certo, só gosto de puta, yeah! Do, rebenta, Mano ninguém gosta Com rimas violentas Gosta Ye, yeah. ye, yeah. yeah. oh, Não, vocês não Eeeeee você Não, rapaz Eu sou um <risos> surca Assim como vês Eu sou angolano Estão passando chines Assim machela Oh, yeah, yeah, yeah, é assim Isso é prenda É Luanda É Benguela, é Benguela é Bahia farta. É farta Street nega Raça nega de você já está farta eu estou a pisar no chão e não é na mata yeah. Niga, continua a filmar Raça negra vai improvisar yeah. tal de momento, eu vou cuspir todo todo relento yeah. Raça negra do subterrâneo Raça negra veio para exprimir crânios Oh, e yeah. é momentâneo Rapa grosso e rapa instantâneo yeah. Para muitos, eu sou o espontâneo E yeah, sou benévolo E yeah. vim derrotar muitos talatitos Yeah. Yeah. Nega, a raça nega acordar, menos que tão doente ou que é A cena aqui não é de beef. a oh. raça negra paf do... Na really? La chute <laughs> yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. A cena assim, paf do, manda vir, negra E <muchos> um dia pra te humã, calma da fumbir Queres vicar comigo não? No, no melhor vírus Quero mandar um halá para o ué Minha tropa cana é bico Motherfucking <muchos> nigga eu tô aqui, eu sou um MC yeah. Quero mandar um ralá pra Black King yeah. CMC O puto tá com um chapéu yes. Só que uma nunca me convenceu Esse puto é muito forte Eu entro nessa dica Tu sabes que eu sou papoite Papoite tipo DUSH Mas não sou santo, vocês são BUSH BUSH, <risos> o bush <batidão>. é galá <risos> MOTHERFUCK Mixer é pelo meu talento brevemente nas ruas Aqui com o meu boy Raça Negra, fazer aqui um diário, um freestyle na casa. Eu, eu, você eu sabe, é momentâneo. Quero mandar um rala pro meu boy Salir, no dia 23, uh, em Viana, vai pegar fogo. Eu e o Raça Negra também estaremos lá. Espera, vamos estar com a voz, povo. Yeah, yes. sim, sim. Sim. Sim. sim, estou feito. Agora, agora aqui os meus putos vão tentar.